Bora lá conferir, então, a DLC Cena Sempre, DLC que saiu esses dias agora pro Horizon Chase Turbo, cara. Que é um game que a gente curtiu demais, trouxe aqui pro canal, velho. Tô animado pra ver essa DLC aqui, hein, velho. E a gente queria agradecer demais também ao estúdio que a gente ganhou, então. A gente recebeu essa DLC pra gente poder fazer esse vídeo aqui pra vocês. Bem lembrado, ó. Esse game ele foi desenvolvido pelo Estúdio Aquiles, que é o um estúdio brasileiro, cara. E olha só, para quem quiser conferir, a gente vai deixar aqui na descrição o link da análise que a gente fez do Horizon Chase Turbo. Então, bora conferir já essa DLC que é focada, é uma homenagem, né? Aqui, para mim, é o maior piloto de Fórmula 1 que já teve, que é o Ayrton Senna, né? É. Então, olha só, nessa expansão, qual é que é a parada? A gente tem dois modos, né? Modo carreira, que é para a gente seguir os passos da história, né, do Ayrton Senna. E o campeonato mundial, que é para a gente gerenciar um piloto ali como se a gente fosse. Um piloto de Fórmula 1 pra competir com outros pilotos e tal, bem maneiro, né, cara? Quero o modo carreira! <risos> é. Ó, o modo carreira é pra um jogador e o campeonato mundial dá pra jogar um a quatro jogadores localmente aqui no game, né? Show! E só pra mencionar, Bora. inclusive vocês vão ver nesse vídeo de análise que a gente fez, a gente ama muito esse jogo, assim, é um jogo é muito, muito legal. Muito legal, cara. É muito massa, né? Bora lá, modo carreira, então? Bora! Seguinte, a gente tem. É... Cinco capítulos, vamos botar assim: uhum. capítulo 1, um, debut, né, cara? É o nosso início, né? Um novo competidor se junta ao maior campeonato de corridas do mundo. Com um carro pouco competitivo e um time pequeno, você precisa mostrar seu talento para atrair a atenção de equipes melhores. Bora, né? Lolô! Bora, bora começar cena humildão aqui, né? É, façãs aí da, da pista, né? E aqui é a do, do Brasil, né, cara? Uhum. Vamos lá! Pilotar já na Corrida do Brasil, três voltas, 6.7 quilômetros. Vamos nessa, né? Vamos com um carro humildão, né, minha <risos> gente? Depois a gente vai melhorando. Seguinte, a gente pode definir a nossa estratégia de corrida antes de correr aqui. Então, hum. ó, escolha uma estratégia para a próxima corrida. Pneus aprimorados, aerodinâmica avançada e combustível especial, né? Hum. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Pneus aprimorados, velho. Vamos, vamos, vamos tentar com essa daí. Vamos ver qual é que vamos vai ver. ser, né? Sim, então, bora então, cara. Bora E o pior é que acompanhando o Fórmula 1 é que tu começa a, a entender a importância da estratégia com o pneu, né? Total, cara. Faz oh, muita diferença. Tem o um modo primeira pessoa, cara, que é exclusivo hum... dessa expansão aqui. Ah! Meu Deus, cara, eu vou ter dificuldade nesse modo. Pra né? a curva é meio maluco. <risos> eu vou do lado de fora, eu acho que é mais é, fácil. Eu também acho com um curva, assim, é meio... É que acostuma né? Conforme tu for jogar. Oi, pra quem não conhece o Horizon Chase Turbo, cara, esse game... Ele foi feito pela Kiris, velho, como uma homenagem aos games de corrida dos anos 90, né? Estilo Top Gear. Ele tem muita uh -huh. pegada do Top Gear, Muito. né? Muito. Inclusive, cara, a galera do estúdio aqui do sul do Brasil, velho, eles trabalharam com um dos compositores do Top Gear, velho, pra fazer a trilha sonora do Horizon Chase Turbo, que inclusive é maravilhosa, né, velho? Top demais! Muito massa, né? Vambora, hein? em um oitavo aqui. Dá pra melhorar, Lolo. A gente tá tem que chamar atenção... De empresas com carros melhores, amor! É, é verdade, a gente tem que pilotar <risos> um pouquinho bem, te né? Te mexe, Lolo! <risos> Pera, ai! Olha aí, gosta sim, Schumacher! Não, cara! É que a gente tem que pegar... Trombando nos amiguinhos! Tem que pegar o combustível ali, cara! Sim. E aí, se a gente ficar sem combustível, vai ser zoado, né? Tu viu, Olê, Olê, olá! É <risos> massa, né? Ô, velho, dá pra ver que é no Rio de Janeiro, né? Tem os arcos da Lapa lá no fundo, ai, ó, sabe? pior, agora que eu me toquei, aham! Uh -huh. Bora, simbora, bora. bora que te bora Bora que te bora Pegar o vácuo aqui Uh, uh. vacilei No combustível baixo, velho Nem ferrando Ah, tinha que pegar mais Nem ferrando, cara Aqui, é aqui, né? Cadê, cara? <risos> Sumiu o combustível, a galera pegou o combustível, velho. Uhum. Nem ferrando, velho. Fica véio. ligado, vê se vai ter em outro ponto Não aí. Não vai, velho. Certeza, cara. Era ali, velho. Tinha que pegar na segunda volta, velho. Aí ferrou. A gente vai morrer sem combustível. É que hum. é pra simular a parada. Aqui, aqui, aqui. Aí, aí, aí. Pega um monte. Uhul. Uhul. Deu bom, deu bom, galera tu Agora deu bom. tu acabou pros amiguinhos, né? Que agora tu tirou tudo da linha <risos> É que é, é pra simular uma parada no pit, no né, cara? Nos uhum. boxes, né? Ó, oh, tá em quinto Tá bom, hein, tá bom, hein? Dá pra melhorar, para olha, empresas boas se interessarem por nós Vambora Vai dar bom, vai dar bom, galera Caraca, eu, eu tô achando um pouquinho até mais difícil que o game base, hein? É, Eu acho que é pra galera tá. que já conhece o game, né? Véi? É o um cena, né, meu bem? Tem que correr Vê? bem. Fórmula 1, pegada aqui, né? Pegada. Aí. Pá, pá, pá. Ah, pá, pá, pá. <risos> Quarto lugar. Ó, oh, tá ficando bom. Bora lá, hein? Pô, é só dar um toquinho no triângulo, ele já muda a visão, né, de... Dentro do cockpit pra ver se Eu gosto de terceira em terceira, terceira também, eu acho mais suave de fazer curva e tá? mas é questão de costume mesmo. Que é frenético o jogo, é né? Tem, né? O Brasil confia em mim. Bora, cena! Bora, cena! Boa. Embora, embora. Pegar o vácuo aqui. Aí. Hum. Tem que dosar bastante o freio, cara. No... Aí, tá bom, velho. Tá, tá bom, bom cara. Tá bom. A gente não quer ser primeiro colocado logo no início da carreira, né, velho? <risos> Tá aí, ó, legal, legal. A nossa posição aí foi bom, velho. 3 minutos e 15, tá legal pra uma primeira corrida, né? A gente faz bom tempo que a gente não joga o game aí, velho. É, des... olha, há muito tempo mesmo. Vambora então, corrida 2 é isso, né, velho? É combustível, ó. Mais combustível com essa estratégia. A gente tem um nitro extra. Interessante. Na aerodinâmica avançada, a gente pode alcançar velocidades maiores. É útil em pistas. É com retas longas, velho. Deixa eu só voltar, vamos ver. Essa aí tem? É o da África do Sul, cara. Tem uma boa reta ali. Eu tem. acho que é uma boa estratégia pra essa próxima corrida, Não hein? Tem. Vamos então aplicar essa estratégia, cara. De aerodinâmica avançada, vamos ver se vai dar bom, hein? Bora. Beleza, hein? Aí a gente vai sofrer com pneu agora. É. <risos> Vambora, cara. Olha essa pista da África do Sul, velho. Que massa, hein? Nossa, que da hora Vambora, a largada foi boa Vai só ter que até a gente bateu, aí, não vai? <risos> não, não sei, <risos> velho A largada foi boa, a gente deu uma batidinha cara, E esse jogo ele pune demais Quem nunca, com, né? Com batida, velho Porque a gente dá uma empurrada no carro da frente Ele empurra ele pra frente E o nosso, ele, além de ir pra trás Ele perde bastante velocidade e Tá bem bonita essa pista aí Tá bonita, é Ó, Uma pegada mais tropical é um vácuo aqui, ó, o cara de trás segurou pra não bater, hein? Uia! Uia! Vamos usar o nitro aqui, cara. tem problema, não. Uh! <risos> é esse, cara? Caraca, eu fui maluco, eu usei o nitro na, na curva, curva agora. Na curva, né? Eu vi, eu vi, não falei nada, né? Mas Ai, aí, bora, agora. Pegar tudo, velho. Bora que te bora. Não sei se pegar tudo foi a melhor estratégia, hein? Talvez falte na, na próxima, hein? Ah, entendi. <risos> O que tu pega não volta no, no próximo Eu acho que não volta não, hein, galera A gente fez um super abastecimento, né é. Tá bom, tá bom, hein Putz, a música tá legal, hein Tá Vambora é bem gostosinha mesmo competição tá no meu sangue, velho Ô, é. oh, cara, a história do Senna é tão bonita, né É, é muito bonita e o fim também muito triste, meu Deus. É, velho. Eu lembro, eu tava lenda, assistindo né? a corrida. Uh, uh, não, cara. Caraca, que punição severa foi que, demais, velho. Meu Ixi. Deus, cara. Travou absurdamente o carro ali. A gente tava indo tão bem, velho. Mas tá bom, né, cara? Tá bom. Se não fosse aquele erro ali, velho, a gente ia. biliscar ali uma das cinco primeiras posições. Usa teu né? nitro, né? Já foi, velho. Ah, já foi tudo? Que... Teve limite? <risos> Ixi. Tá achando que é Need for Speed, última volta, hein? É. Bora que te bora. Vambora, cara. Ainda dá pra pegar uma posição um pouquinho melhor, né, galera? Dá, dá pra melhorar. Ué. Vambora, vambora. Sexto. Será que dá quinto lugar, galera? Dá, acho que dá. Tem que motivar, né? Olha <risos> lá, olá! É tu mesmo! Caraca, e. gente, foi muito rápido agora, hein? Vambora! Vamos botar uma zica aí, vai dar até quarto. Ah, ah a zica oh, da Gabi, cara! A zica <risos> era pro outro jogo! <risos> não era pra gente! Cara, tem que frear, não dá pra fazer a curva. E, e uma dica aqui é que não dá pra puxar muito na curva, né? O ideal é não virar tanto o volante, né? Vambora, vambora, vambora! Quinto lugar! Bora! Bora! Ah, não dá quarto, né, cara, não vai dar, mas tá bom, cara, tá bom, tá bom Que tá legal, com tantos problemas que a gente teve durante essa corrida, cara Eu acho que a equipe vai, vai entender, né, velho, vai entender A equipe vai ficar triste, Lolo. <risos> tenho pra te dizer Não adianta <risos> se convencer, a tua equipe vai ficar triste Bora mais uma, cara, vamos pra Bora. da Bélgica, velho Tá, vamos testar um, uma uma outra estratégia tá, aqui das duas primeiras estratégias, o que, que tu achou? Eu achei interessante, é que a gente acabou usando o nitro em momentos meio doidos né? nessa pista, né? O ideal é usar nas retas, né? Nas retas, quando vai fazer uma ultrapassagem, ou se dá uma batidinha no carro... Aí tu usar pra dar pra... aquela avançada rápida pra pegar velocidade. Exato, pra dar aquela recuperada, né? Vamos tentar o combustível especial, que a gente Uou. tem o nitro extra e um pouco mais de combustível. Tá, mas calma. Uh... Vamos ver o traçado da pista, né? Ele gasta mais combustível ou ele tem Não, mais Não, ele, ele tem mais combustível nessa daqui, né? Talvez a de pneus, cara Eu acabei de ver o traçado da pista, ó Muita curvinha, né? Ela é um pouco mais longa, né? A gente tem que ver isso também, né? Aí eu fico na dúvida ou combustível ou pneu Acho que eu vou de pneu nessa aqui Vai de pneu Gasta é mais combustível, velho né? É legal, mas é só... a gente vai perder combustível Cala louca, né, velho? Que ah, pra quem isso, acompanha né? a Fórmula 1 Tem todo um pensamento todo uma tem. estratégia Quando vira o tempo no meio da corrida Quantas vezes tu vai parar no pit stop É isso tudo, também, tudo. né É muito técnica a parada uh, Largamos bem, largamos não bem Não é só a habilidade do cara Vai muito mais que isso, mas claro que um cara como o Senna Fazia brilho, diferença, fazia né Fazia total véio? diferença, né Olha só que linda essa pista, velho Vocês não tava nem com o melhor carro, mas o cara conseguia, né Olha só, cara, a gente foi muito bem essa largada, hein? Vambora, vambora! Bora que te bora! G GP da Bélgica vai ser o nosso, ah, eu te perguntar, hein? Ai, o GP não tá da Bélgica, né? Eu da Bélgica, tá. cara. Aê, umas curvinhas danadas essa aí, hein? Ele não deixou espaço pra gente, hein? Umas curvinhas bem danadinhas! Vambora, cara, é tu mesmo, Mas hein? o nosso pneu é pra isso! Vambora, tem ficar ligado que eu não sei bem o ponto de abastecimento aqui, hein? Essas casinhas no meio dos da, pinheiros uh. aí, que show. Caraca, o, na expansão aqui ele pune legal se a gente sai da pista, hein? Vocês viram na, na, no GP passado, né? Aham. Uh -huh. Vambora, véi, vambora. É aqui mesmo, uh. cara, é aqui mesmo. Uh. Bora, se Tem que pegar a gasolina quando tiver. Cara, é frenético isso aqui, velho. Aí. Aí. Uh. Um pouquinho mais. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Deu pra encher bem. Aí, tamo indo bem, tamo indo bem. E o legal é justamente treinando em cada uma das pistas, que é a primeira vez que a gente tá conhecendo o traçado. Então, Exato, velho. E o legal é tu jogando, jogando pra pegar o traçado direitinho, que aí vai indo, e aí tu já pensa depois na estratégia pra cada pista e tal. E dá pra tentar bater o tempo dos amiguinhos também, né? Dá. Não tem o multiplayer online, né, cara? Mas a gente tem como fazer o Comparativo com os tempos dos amigos aí Seja na Xbox, na, na PSN Aliás, né, essa expansão, galera Ela tá saindo pra Playstation 4 e 5 Xbox One e Series Switch, PC iOS e Android, velho. E eu gosto que ele tá lembrando as plataformas E jogando, <risos> né É isso, cara, que a gente é desses, <risos> né A gente é desse, é multitask Vambora, vambora Quinto lugar, hein Dá pra melhorar isso aí, <risos> A Gabi é uma chefe de equipe exigente, vocês acham o que, cara? Eita, combustível! Nossa, Nossa bem na hora! Véio. Caraca! Bem na hora, Bem véio. na hora! Aí, Bora. ó, esse daí da frente vai tombar. Uhul. Ui, ui, Uhul. O Szinho dá ali pra foi melhorar, como, né, Lolo, velho? Tô pra te dizer que dá para melhorar. Ai, cara, acabou o nosso nitro, mas vamos sem nitro mesmo, hein? Simbora, galera, simbora, hein? Essa aqui, o GP tá bom, hein? Esse aqui tá bom, hein? E como na Fórmula 1 o cara tá, tá quase ganhando, tem que ter a cabeça muito no lugar, né? Sim. Pra não se empolgar demais, não fazer <risos> bobagem. Esse recado é pra mim, né, cara? <risos> Até não era, mas não <risos> também serve. De, é. Da pessoa ter a calma e o sangue frio de conseguir estruturar a finaleira, tão bem feito quanto a corrida toda, né? Exato. Uh, o olha a distância que os caras estão, velho. Mais uma posição a gente ah, conseguiria, hein, dá, cara? Ainda Acho que dá. Mais uma dá, hein. Eu acho que a gente vai enxergar o cara aí na frente, não vai? Olha ali, ó. Já estamos enxergando ele, velho. Eu não sei se dá tempo, né? Eu acho que dá, hein? Preparou Eu bater. acho que dá, hein? Ah, ele usou o turno no final, cara! A gente caiu em terceiro, velho! Ah, ficou legal, ficou legal. Já, já dá pra abrir <risos> champanhe, já dá pra abrir espumante. Pegamos o pódio, velho. Que da hora, né? Imagina muito o legal cara espumante e jogando nele mesmo, assim, sensualizando. <risos> Olha a viagem da Gabi, cara. Legal, cara. Bora fazer uma corridinha do outro modo, só Bora. pra gente ver qual é que é, cara. Gostei demais desse aqui, ó. Só vou avançar pra gente ver o que que viria. Ah, tá, já tá aqui, né, cara? A Riviera Francesa, né? Já tá ali o traçado. E ali embaixo a gente pode ver as corridas, quantas que teriam, ó, cara. Uhum. Tá, legal, legal. Tá, vou voltar ah, tem aqui, velho. Volta tem as façanhas que é. a gente tem que fazer, cara. A gente conseguiu é, terceiro ou melhor. Pegou combustível na segunda volta. Só a gente não pegou todas as moedas. Pra galera que curte platina, cara, no game base tem isso também. Tem que pegar todas as moedinhas, né? Bora lá no outro modo, então. Vamos ver qual é que é. Campeonato mundial. É Seja o maior campeão, né? Um a quatro jogadores, boa, né? Boa. Tá, a gente só tem um modo agora, que é o estreante seis corridas aleatórias, o desafiante e lenda, né? Cada categoria tem seus times e carros específicos. Termine o campeonato em terceiro ou melhor para avançar. Beleza, velho. Aí a gente pode escolher aqui, né? Erin, Beloni, Brave, Cavale, então. tá lindão, linda. Nossa, que linda. Sakura. Mequina, cara. Aqui a... Hum. a gente sabe qual é o patrocinador é. ali, né, cara. Tá, legal. Eu tem gostei bom. da Ferrari. Tá, Cavale, uhum. né? Que é o cavalinho rampante, né? É. Para quem não sabe. Símbolo da Ferrari Beleza, Estados Unidos É a primeira pista Ele pega uma corrida aleatória, né? Então vambora, cara Ó, oh, as mesmas especificações Eu acho que turbo nessa aí não é muito boa Porque ela é muito cheia de nuances aí É, ela... Se bem que ela tem uma retona ali, né? Tem uma reta, né? E aí, cara? A gente não chegou a testar O combustível São especial, TSS. né? Ah. Vamos testar, cara Vamos testar, né? Aí se não der certo É só dizer que é por causa disso É, é que é por que... causa da Gabi ah. <risos> Vambora Vamos lá Uh, saiu mais ou menos, né? Mas tá é. bom. Ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Como uh. ser o melhor sem ser arrogante? Uhum. <risos> Difícil, né? Bora. Estados Unidos, né, isso aí? Estados Unidos, Estados Unidos. Freiei demais ali Vocês né? viram, né? Eu tentei evitar a batida, mas acabei forçando demais no freio, velho. Peguei demais na zebra ali também, mas tá bom, né? A gente não perdeu tanta velocidade não, assim. vai pegando o jeito agora para as próximas. Bora, bora. Ai, velho. As curvinhas danadinhas, uh, né? Vocês viram que mesmo com, com nitro, cara, a gente não recuperou tanto assim não, hein? Quantos nitros tu tem? Mais três, hein? Ah, é o que tá ali, né? Agora dois. Ai! É ah, que deu a curva bem logo, tem que ser bem no começo da reta, senão cara, já era assim. É difícil que essa esse traçado aqui é... Repleto de curvas, né? É tudo curva de 90 é. graus, né? Uh, foi mal aí, cara A gente vai ganhar uma puniçãozinha Na minha mente, pelo menos, né? É, aí dá pra meio que usar Depois da curva aí Uh, pegar combustível Aqui, ó, a reta Eita. Caraca, velho É que tá... esse turbo é um mega turbo também, né? É um turbão, turbão Aí eu diria que tem que ser uma pista mais reta do que essa até pra usar. Uhuhu. A gente explorou ao máximo a zebra, mas deu bom, hein? Caraca. Dá pra ser bem competitivo aqui, hein? Agora esse gamer ele tem uma pitada muito forte de nostalgia, né? Tem, cara. Essa é é música, velho. É incrível véio. como eu me lembro pequena jogando e, obviamente, indo muito pra fora das, do traçado <risos> da pista. Mas treinando até pegar o traçado me bate um... Uma lembrança gostosa, assim, de infância. Bons tempos, né, cara? Tinha muito jogo de corrida com essa pegada, né? A gente sempre lembra do Top Gear, né, cara? Mas era muito game de corrida com esse estilo, né? É. Muito massa, velho. Cara, o trabalho que eles fizeram de remontar essa experiência, cara, de um jogo frenético, assim, daquela época de ouro, desse estilo de game, e ainda... Teu o interesse de ir atrás do cara Que trabalhou na trilha sonora do Top Gear na com época uma jogabilidade também mais fluida, né Exato, velho Última volta, hein Bora que te bora, Lolo Vai dar bom, galera Vai dar bom, hein Confia, hein é, Pena que esse da frente vai acabar a gasolina, né Uma pena mesmo <risos> que, que dó, né Que pena ó <risos> tá indo bem, hein, cara Tá indo bem, hein Essa estratégia é boa O combustível não é tanto problema aqui nesse Com essa estratégia de corrida, né Tá ah, legal. Uh, cara, tentei te, te desviar velho, mas a curva meio que quebrou a nossa Onde referência. ai ele... Olha aí, come poeira! <risos> deu bom, deu bom velho. <risos> Aquelas bem tóxicas. Come poeira! <risos> <risos> Seu aí. Verme. Olha só que da hora, velho. A gente tá em quarto não tá ruim não, né? Não. Primeira não vez não que é a gente ruim. tá correndo nessa aqui. Exato, a gente não treinou em nada, a gente abriu o jogo agora com vocês aqui no agora. vídeo. Pô, vocês viram, tá tudo bloqueado, né? É, é, é mais legal, Olha na isso. real. Olha isso. É, é bem, <risos> bem na da curva. Eu acho mais legal uh. curtir com vocês a experiência, realmente, abrindo com vocês e curtindo, né? Até pra gente ter nossas reações vendo e tudo. Da e hora, cara, foi é bom, né? vai bom, né? Poderia ser melhor, poderia, mas aí a gente teria que correr várias vezes pra pegar a mãe aí da, da, dessa pista, né, velho? legal, aí tá o do campeonato, né, foi o resultado da corrida do campeonato, como foi a primeira corrida, é o nosso quarto lugar ali, legal, cara, legal bem massa, Pô. e também, e eu não sei se também a gente só não comentou, deve ter diferença dos carros também, né? Tem, também né, isso a gente tem que analisar, né tem uma parada, ó, que o Instituto Ayrton Senna tá participando aqui é, dando suporte pra essa expansão, né, e eu vi que tem é renda revertida em projetos educacionais, ah, que é legal também, né, Ah, isso aí né, cara? é muito bom, isso é muito bom. Galera, vamos ficando por aí, ó. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, cara. Lembrem aí de dar aquele like aí pra dar essa força aqui pro canal, pra dizer que vocês curtiram esse vídeo e também. E se você não é inscrito, se inscreva agora! Boa, galera! Nos segue nas redes sociais aí, no Instagram, no Twitter, na Twitch. Segue a gente no Discord, tá Instagram, tudo aqui na descrição. Todas as redes sociais. Né? Tamo junto, galera! Valeu demais por acompanhar esse vídeo e... Até a próxima!